Perdeu o grande amor da sua vida por sua ganância e arrogância? Como você sabe da minha vida e da Vânia? Eu conheço desde quando você nasceu, as suas palcatruas até esse estado agora. Voltar de que jeito? Eu. Voltar no vento da minha mãe? De como eu vim ao mundo, é. eu posso escolher um corpo diferenciado? Tipo, cor dos olhos diferente, e sem barriga, Meu Pai do Céu! Veio que você estava precisando mesmo. Cada missão que o senhor me dá, não tinha um homem menos cabeçudo do que este? Para cuidar, antes de partir, me vê sua mão. Para quê? Me respeita, rapaz! que te dê essa confiança, toma jeito, menino. Carlos de Deus, o tempo oportuno ou a oportunidade, o tempo é agora. Deus não tem pressa para fazer o concerto. A responsabilidade é sua. Se fizer o concerto, terá salvação. Se não, o momento certo de fazer a obra é agora. Ouvir a voz de Deus faz a diferença. Ele faz e fez tudo apropriado ao seu tempo pois no coração do homem é o anseio da eternidade. Este relógio é o Kairós, e temos que nos apressar antes de você sair desse mundo. Por favor, não atrasa as coisas. Entendeu? Céu, os anjos fossem todos machos. Ai, que isso, abençoada. Você mereceu isso. Eu posso falar com o anjo Gabriel a respeito disso que aconteceu aqui agora? É ele que assiste o pai todas as coisas, não é? Você se sente bem? Você mereceu isso, seu preconceituoso. Só não te dou os tapas a mais por causa do meu superior. Calma os dois, por favor. Calma, calma vocês dois. A hora tá passando e você tem que se apressar. Nessa história, Deus coloca quem quiser. Masculino, feminino. Ele que manda os seus ministérios. É verdade. O pai sempre fala que é bom que os irmãos vivam em união. E já que vamos ser amigos, não é bom a gente ficar aí brigando. Toca aqui. Conversei mal, hein? Posso te chamar de... Amiga? Qual é o senhor? O que, que importa é saber? Eu vim porque tem alguém orando por você E Deus não deixa nenhuma oração sem resposta Entendi, capitão Sempre a ordem. Por onde começamos a nossa missão? Deixa eu ver Vocês vão voltar no tempo. Eu vou mandar vocês... para quando você... estava com 15 anos. Anos onde você perdeu a chance de ter o amor de sua vida para sempre. E depois mudou todo o rumo dessa história. E aí... chegaram até onde estamos agora. Mas não é bom você ir com essa roupa, não. Véio. Mas é bom você trocar essa roupa aí, você tá ridículo com esse pijão. Gostei, hein? Mandou bem, superior. Eu acho que não vou mandar você. Eu quando vim de São Leopoldo, do, do Rio Grande do Sul... Vou mandar outro lá, hein? Eu era o quê? Desse tamanho? Vocês só estão brigando. Tinha uns quatro aninhos de idade tem que mudar outro. Eu sinto saudade do meu brincão moleque. Eu acho que você dará melhor voltando em forma de um circo. Que cara de palhaço Já tem. Não bota isso Agora você já pode ir Opa! Eu vou poder ir que... Quando eu vou ter que atravessar o padeiro. Você que escolhe meu querido a vida é sua. Eu já tenho minha morada. Eu prefiro atravessar as paredes, porque eu não estou preparado psicologicamente para tantas aventuras. Eu acho que eu vou mandar outro anjo, Vocês estão brigando demais. Você vai estar sempre aparecendo nos meus sonhos? Sim, Tolinho. Isso não é um sonho. Isso é realidade, seu bocó. É verdade isso? Sério isso? Sim. Essa é a mais pura verdade. E é a sua realidade. o homem de preto é que está do nosso lado o de preto é o inimigo das almas é ele que faz de tudo para atrapalhar a vida das pessoas e o de branco é o seu anjo da guarda é ele que fala na sua mente para você não errar na vida é o bem e o mal eles sopram na sua mente para que você siga o caminho correto Filha, você sabe, eu não gosto de me intrometer na sua vida. Se eu tenho algo pra te falar, ia é pro teu bem? Ai mãe, por favor, não implica com a Vânia de novo. Eu vejo um futuro brilhante na sua vida. Mas pra que isso aconteça, você precisa tomar uma atitude. Eu já estou tomando uma providência com relação a certas amizades que ando contigo. A Vânia, meu filho, é uma moça caipira e sem noção. E pelo tempo que ela está morando em Curitiba há quase três anos, já era para ela está se comportando com um pouquinho mais de educação, você não acha? Mas o que tem a ver? Ela é uma moça inocente. Ela quer ser médica para ajudar as pessoas. E além disso, ela me ajuda muito nas matérias da escola. Sabe de uma coisa? A senhora se estressa com tudo mesmo. Inocente? Você que é inocente. Essa caipira está afim de você há muito tempo. Imagine. Nós irmos lá pra cima. Nós gosta de pamonha doce. Nós quer namorar com você, Pedro. ó. Oh. Me poupe! Você está comendo de boca aberta igualzinho a ela! Que futuro você terá com uma moça dessa ao seu lado? Ela vai ser grossa a vida inteira, igualzinho ao seu pai, que aprendeu uma profissão e se acomodou. Se espelha em mim, filho. Os meus produtos já têm o destino certo. Eu trago meus produtos do Paraguai e pronto. Se eu fosse igual a você, igual ao seu pai, estaria aí, ó, esperando cair dos céus. Olha, eu não admito que você fale assim do papai. Ele pode não ser uma pessoa perfeita, mas ele não deixa faltar nada nessa casa pra gente, tá bom? Isso mesmo, mulher. Não dê liberdade pra esse pirralho. Ele tá apaixonado pela aquela crentinha caipironga que só quer ler a Bíblia e cantar louvores para aquele. Eu odeio quem lê a Bíblia. Ah. Eu tenho pensado em tudo. Eu vou ler um plano que mudará a sua vida para sempre. A Laura é apaixonada por você. Você precisa ficar ao lado dela, filha. Uma moça bonita, inteligente e cortês. E o que tem de garotão andando em cima dela? E você aí fica andando Pra baixo e pra cima com uma comedora de canjica. Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo hoje. Porque se eu falar pra vocês, ou falar pra ela, não quero você mais aqui na minha casa, vocês vão ficar se escondendo, se encontrando escondidas. Eu já sei bem como é esses namorinhos de hoje. Por favor... Faça alguma coisa para evitar o que vai acontecer. É triste e humilhante. Eu não posso. Tudo o que está acontecendo já passou. Isso é uma rota onde Deus está traçando para que você olhe o passado. Tudo isso é o seu destino. Foi você quem escolheu tudo isso. Você concordou com tudo isso. Você é o autor da sua história. Você não pode reclamar. Porque é a sua vida. Você está vendo. Não sei se você percebeu, mas você, mãe, tá maquinando mal, sabia? Você tá fazendo tudo isso pelo seu próprio interesse, porque a Laura é filha de empresários. Aliás, todos esses produtinhos que você pega lá no Paraguai, é mais a mais dela que compra, sabe por quê? Por causa desse joguinho de interesses que tem entre vocês duas. Quer saber? Eu cansei. Eu cansei de você, eu cansei da Laura, eu cansei de tudo! O filho, assim, qualquer um no mundo, ele pode ser um milionário, ter poder. Faça alguma coisa, vai atrás dele. Eu ah. de fazer alguma coisa. Pedro, eu sei que você ainda está aí fora. Eu sei que você está com pressa para entrar nessa sala de aula, mas eu vou ser bem objetiva. Sei que sua mãe comentou com você. Tudo que aconteceu na sala de aula hoje, ela planejou. Porque ela te ama muito e quer é o melhor para a sua vida. O melhor? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? Qual que é o problema de vocês? Vocês estão tentando fazer um negócio, mas não perguntam a nossa opinião. Olha, meu querido, na vida existem coisas que só o poder consegue. Minha filha é apaixonada por você. E você nem aí pra ela. Fale daquela caipironga. Eu não sei por quê, porque ainda você tem olhos pra que ela cai fora, nojenta. Falei com a sua mãe. Minha filha mal come por causa de você. Porque você tem olhos só pra aquela onça solta. Qual é o plano de vocês? A minha filha faz de tudo para agradar você. E você nem aí, minha filha mal come direito. Pedro, você é um rapaz inteligente e eu sei que você sentar, você vai repensar. Minha família tem mais de quatro empresas e o sonho da tua mãe é tirar seu pai daquele serviço medíocre. Nós temos 330 colaboradores. Você se livra desse bicho do mato e eu consigo colocar seu pai numa das minhas empresas na área de franco crescimento. E você acha que eu me importo com isso? A minha senhora, dá licença. Pedro, ainda dá tempo, Pedro, de você pensar. Eu imploro. Eu não gostaria de ver uma humilhação desta. Não deixe que isso aconteça. Você tem todo o poder na mão. Eu não gostaria de ver uma humilhação desta. Não tem mais o que ser feito. Você foi conivente com essa situação. Você permitiu isso, a gente não pode mudar esse erro, isso foi permitido por você. Como não pode? Desse jeito é. É. e essa vazia aí comer é, é sim queridinha mas não precisa comer com as mãos não tá você vai comer assim é porco um -so. notas é de milho Para vocês. vocês estão certos, meu lugar não é no meio dos seis É no meio do mato, sim E lá nenhum animal mais selvagem tem tanta amargura no coração O que aconteceu? Vânia O que aconteceu aqui? de respeito de vocês, não vai ficar assim. E, aliás, essa focinheira de porco cabe muito bem a qualquer um, tá bom? Combinou direitinho com vocês. Não saiam daqui que eu já volto. Pedro, eu sei que é difícil a gente entender certas coisas, mas eu fiz isso porque teu bem. Não quero ver você como um idealista político, e sim lá em cima, do poder. Hum. Pra que isso aconteça, você precisa de alguém com garras, com fibra. Essa garota, ela não pode ir uma comedora de polenta. Esquece o universo caipira, é Pedro. Eu tô muito melhor que você. Confia em mim. Meu pai do céu! Como que eu fui deixar isso acontecer? Eu acabei com a vida dessa moça. Então, ela tentou abrir os seus olhos para as promessas de Deus. Mas o fascínio do mundo, ele cegou o seu entendimento. Agora caiu a ficha, né? Você está vendo que realmente ela era apaixonada por você. Pois é. Mas a vida, ela segue o rumo pelas escolhas que a gente faz. Pedro... Eu vejo um futuro brilhante nas suas mãos. Algo grandioso, assim, que eu não sei explicar bem. Pode ser sincero? Pode, claro. Assim, se você for humilde, Deus vai te honrar. Mas se você for arrogante, Deus vai te rejeitar, entende? Eu vejo assim você. Minha Bíblia, Fé, olha, faça alguma coisa. Você não pode deixar isso acontecer. Está vendo? Ela está transformando seu filho. Daqui a pouco ele está saindo aí com a Bíblia debaixo do braço, pregando que nem os discípulos daquele. Veja, tem que fazer alguma coisa. Pedro, eu quero dar um presente por você, Deus. E eu espero que. Isso mude sua vida para sempre. Olha lá, tá vendo? Se você ler e pedir ajuda para Deus, sua vida vai ter novos horizontes e Deus vai te abençoar muito. Obrigado. Eu fico muito feliz com esse presente. sua volta estavam vendo que realmente ela era apaixonada por você. Apenas você que não via isso. Meu Deus! Não teve algo que me dissesse? Que me mostrasse? Se desperte-se! Tem. E eu vou te mostrar. Venha ver as oportunidades que a vida tem nos dado. se é um pião com a gente. No um momento mais oportuno eu vou nem Você sabe Pedro Que nossa vida Nesse livro da vida Tem tudo que nós precisamos saber Sobre a vida O nascimento A morte o Espírito Promessas a do Peregrino. Pedro, quando você abre a Bíblia, o autor está do seu lado, vendo junto com você. E aquilo que você não entender, ele explica no seu coração o que você precisa saber. Mas, como que isso acontece? Quem que é esse tal de Espírito de Deus? Espírito de Deus, Pedro. nos Ajuda a superar os problemas, que nos conforta o coração, que nos dá ânimo para continuar. O Espírito de Deus é que nos direciona para a cidadania. Né? Você entende, Pedro? Pedro, vou te dar um exemplo muito claro do direcionamento de Deus e o cumprimento da palavra de Deus em nossas mãos. Você gosta de pamonha? Mais ou menos, mas tem que ser pamonha é doce. No estado de São Paulo, mais precisamente na cidade desse carro, fumando. Na década de 60, o Espírito de Deus soprou no coração de algumas pessoas a ideia de se produzir pamã. Muitos ficaram milionários. E as pamães produzidas lá são pedidas no Brasil inteiro. Isso tudo aconteceu por causa da fé das pessoas que acreditaram em Deus. Acreditaram nas promessas de Deus em suas vidas. E por causa de uma Ideia tão simples, transformou a terra seca em prosperidade. Tá aí, tio. Vou lembrar da cidade de Cielo Norte, que, com a crise do café, na geada de 1975, se tornou um grande fazedor famoso de roupa no Brasil inteiro. É verdade. É verdade, eu Eu entendo que esse livro, que ele transforma a porque é que neste livro nós encontramos tudo o que precisamos saber Pelo usar o direcionamento ao alcançamento diário Bom, meu amigo ele já disse que viu um desculpador Será que nesse livro tem extraterrestres marcianos? Ah, Pedro, é, eu creio que não Eu creio que não Porque se estivesse, se existisse, estaria na Bíblia Como não está eu não vou querer saber se, se, se existe extraterrestre, se existe... Não vou. Porque quem morreu na cruz por mim foi Cristo Jesus. E o que me importa saber é que no dia do arrebatamento eu esteja ao seu lado. Se eu você me encontrar com Deus através de anjos, de carros de fogo, de extraterrestres, não importa saber. O que me importa saber é que estarei Jesus. Pedro, você quer ver Deus falar contigo? Depois do que eu te mostrar, você nunca mais vai esquecer dessa passagem. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Que lindo, né? Obrigado pela passagem, vou guardar o meu coração. Mas... É muito bonito esposa. Muito obrigado. É. Agora vamos trocar isso. Eu vejo vocês por aí, conversando pelos cantos. Eu tô sabendo de alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa que você esteja sabendo? Não, tio. Claro que não. Hum, vocês dois estão namorando, né? Para, tia. Agora me racha a cara de vergonha. Olha aqui, se eu vou ter falar. Se você realmente quer que na namoro, eu lhe aconselho a ir comigo ali em Terra Roxa, próximo do Cealota, aqui no interior do Paraná, para falarmos com os pais dela. Né? Você vai gostar né? E não se preocupe, o pai dela não é nem mexe papão, não. Nós vamos lá porque você precisa conhecer um os seus pai dela. Né? E você vai ver. Eles são ruins, muito ruins, porém caráter de estranho. Cara, tio, assim que o senhor me deixa com vergonha, não sei nem o que falar. Sim, se os dois pombinhos concordarem, depois da aula de sexta-feira, onde a Laura disse que tem uma surpresa maravilhosa para a mãe, a gente pode ir na Carra Roxa. E daí, Pedro, você pode conhecer seu futuro sobre o destino. O que você acha? Ai Pedro, vou até tampar subito. Tô morrendo de vergonha. Mas, mas eu irei sim. muito. Calma aí, mocinha, calma aí. Hum, Ele não te pediu um me amor. E até porque depois de sexta-feira, muita coisa vai mudar por favor, não vá para a escola nesse dia. Falte as aulas, mas salve o amor que você tem por ele. Eu sei que eu errei, sim, mas eu não gostaria de te perder. Eu já disse para você: não adianta falar. Você é o autor do seu destino. Apresentar a vocês o meu amigo, que é formado em gestão pública e terá prazer em ajudar a causa dos necessitados. E eu serei o assessor não apenas dele, mas de vocês, porque eu tenho prazer em ajudar a quem precisa. eu a mão na minha cara porque tenho vergonha de representar o meu povo pois é essas escolhas foram feitas indevidamente e olha só devido à sua esposa e as cobiças é que você está nesse caminho você quer ficar aqui agora? continuar assim? por que aquela anjinha? Está triste, ela está brilhantinha. Ela está triste porque você está perdendo a batalha. Povo do meu coração, eu me emociono apenas em tentar falar o nome deste grande homem, Edgar Klein, que veio para o Brasil no final do século 19 com a sua família e escolheu Curitiba como sua morada. Um grande homem que trouxe para a gente cultura e alguns fotógrafos. Em 1923, foi um dos pioneiros do cinema no Brasil. Um grande homem que honrou a nossa pátria com clamor e amor ao povo do Paraná. E hoje, senhoras e senhores, o que nós vemos... Alguns gestores querendo demolir a casa onde ele morava com a sua família. É como se o povo do Paraná não tivesse história. É como se a gente não tivesse passado. É por isso que nós vamos recolher mais de 100 mil assinaturas. E dar um basta naqueles que querem manchar o nome, a história e o legado de Edugar Klein. Meus amigos, senhoras e senhores, vencer mais esta causa em favor do meu Paraná. Muito obrigado. Isso mesmo, meu rapaz, deixa eu persuadir esse povinho, essa gentinha. Você vai voar alto, muito alto. Poder, dinheiro e quem sabe um dia ser presidente desse paisinho corrupto, dessa gentalha. Ai, como eu estou feliz! E agora eu tenho a honra de chamar para que vocês conheçam a minha esposa, que é advogada, para falar com vocês. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou advogada e serei sua advogada de graça. Pedro, você é conhecido como líder estudantil em todo o Brasil. Perdeu duas eleições para vereador. E por que agora esse interesse repentino na demolição da casa de Edgar Klein? Tudo que eu tenho feito nos últimos dias é em favor do povo do meu Paraná. Mas com as eleições se aproximando, não teria nada influenciando? Bom, é uma mera coincidência. É, a história de Edgar Klein não pode ser esquecida. A casa do, da, de cultura do Paraná não pode ser simplesmente demolida. Obrigada. Ah, como eu estou feliz, triunfo! Gente, eu consegui! Por favor, vamos sair daqui. Cuidada, esposa amada, você falou que ia mudar a minha vida, mas mudou sim pra uma vida fútil, desajeitada e sem graça, triste e sem prazer. Você tá feliz, advogada interesseira? Está satisfeita com essa vidinha que a gente tá levando? <risos> Ai, Pedro, e por que eu não estaria? Eu tenho tudo o que eu quero. Inclusive você. E olha o seu estado, Pedro. Você está bêbado. E só pode estar perturbado com toda essa conversa. É melhor você ir dormir. Porque se não fosse essa interesseira aqui, essas horas você estaria... comendo piano no fogão de barro. E ainda pior, jogando lavagem aos porcos daquela caipirona sem graça. É, você tá certa mesmo. Ela é moça chuca do mato. Mas tem caráter e não se vende por um pratinho de comida que nem eu me vendi. Olha pra mim. Um sucesso na vida e um fracassado no lar. Se eu tivesse me casado com a Vânia, eu teria um monte de filhos. E podia falar com certeza que eu teria uma família. Agora você, tão inteligente... Mas nem pra parir você serve! Bem isso! E quantos leitões vocês teriam? Um? Dois? Três? Cinco? Escuta aqui sua louca, desequilibrada! A Vânia foi a pessoa mais especial que apareceu na minha vida! Quem é você pra chamar os filhos dela de leitão? Logo você, que tem uma vida movida a falsidade! Sua maluca! O que vocês estão fazendo, pai, com isso? Pai com isso, ficaram doidos! Você não pode parar na metade! Você já foi eleito vereador! Agora é deputado estadual! O poder está em nossa mão! Ô oh, meu amor! Você tem que ter paciência com esse pobre coitado. Perceba. Você não pode lhe dar filhos, é sério. Então... Adote umas crianças. Faça-lhe aceitar elas como filhos. Aí então você terá o poder em suas mãos. Meu Pai do Céu! Eu não acredito que eu tô vendo! Os dois são amantes? Sim. Infelizmente... Só você mesmo não percebeu, só você mesmo. Mãe, eu já moro com você há mais de três anos. A senhora ainda pergunta o meu nome? Cala sua boca, só mal-educada. graças a Deus por morar em uma casa linda e acolhedora. Olha esses cabelos, seus dentes, que eram horríveis. E agora tá de mal-educada. Fome daqui. Ei, filha. Filha, o que houve? Por que você tá chorando? Eu sou teu pai, esqueceu? Pai, a mãe não gosta de mim. Aliás, ela não gosta de nenhum de nós. É algo de aparência e ela. A gente não é feliz aqui, pai. o senhor nos trata bem. Mas ela é muito má. Ela nos ofende porque somos adotivos, pai. Tá então, no olhar dela isso. Alian, eu prometo que eu vou cuidar de você dos teus irmãos com todo o amor desse mundo. E se eu precisar largar tudo que eu conquistei para ficar com vocês, para cuidar de vocês, eu faço isso, tá bom? Papai promete, viu? Mas o que é que está acontecendo aqui? Então, eu tô precisando falar sério com a Laura. Ela tá maltratando as minhas crianças e isso eu não posso permitir. Se ela continuar agindo assim, eu vou mandar ela embora de casa. <risos> Calma Pedro, ela tá estressada. Além disso, você não pode colocar essas crianças contra ela. Ela vai fazer de você o próximo senador do estado do Paraná. Além disso, essas crianças nem são suas. Se elas tiverem que comer, tá louco de bom. são adotadas. É, realmente. São adotadas, não são meus filhos, né? Mas só para você saber, eu posso mandar ela embora a hora que eu entender. E mandar você embora junto, se eu passar isso correto. Eu não estou precisando de nenhum de vocês dois. Agora essas crianças precisam de mim. Com licença. Você é uma mãe muito má. Eu não sou má. E nem a sua mãe eu sou. Gente Você é o único que pode cuidar de nós Meus filhos Vocês são tudo que eu preciso na vida Dá um abraço Quero te apresentar a minha equipe, minha secretária lá, tudo bom? Bom, é. vale é? prazer. Esse é meu assessor político. É. Tudo bom! Tudo tranquilo? Ótimo! Vamos lá no meu escritório, por favor? Então, cara, nossas empresas têm fortes indícios de altos investimentos no Estado. E para isso, contamos com sua ajuda. Não só agora, como também nas próximas eleições. O senhor é um forte candidato ao Senado e também a deputado estadual. E para a gente se sentir um pouco mais à vontade, podemos começar falando de couve? <risos> <risos> Desculpa, eu não estou entendendo nada. Ah, deputado, o que ele está querendo dizer é que couve é verde, que nem o dinheiro é americano? Isso significa grana na nossa conta. Nós plantamos os projetos, eles meio que aprovam, o Brasil aceita e nós somos pagos uh, em couve. <risos> mas por isso não se preocupe, vou cuidar de tudo. Olha só, você sabe que eu nunca gostei de couve, mas estou começando a sentir até o saborzinho e estou gostando. <risos> de fazer o mínimo. Deposita em mãos 2 milhões de dólares em reais em dinheiro no local combinado. Os outros 12 milhões num banco no Uruguai, porque de lá fica mais fácil para você sacar o dinheiro. Quanto a isso não se preocupe. Desde que eu vou cuidar disso tudo. Gente, a cobiça destrói a alma. Foi tanto dinheiro que eu não percebi o que era digno do meu salário, e sim da corrupção. Eu, em vez de ajudar a quem precisa, o povo sofrendo pela minha ganância. Eu tenho vergonha do meu caráter. A pessoa que mais tem prejudicado, com a sua humildade, é Vânia. Das eleitoras que veio falar comigo pessoalmente? Não, não. Eu te conheço há mais de 50 anos. Eu sou a Vânia. Bom demais. Eu já posso morrer em paz, feliz e pelo menos de te ver face a face. Desculpa, é muita alegria no ambiente só, Mas me fale. O que você faz aqui nesse hospital? És médica ou enfermeira? Eu sou médica aposentada. Há 13 anos já, e sou voluntária hospitalar, de uma vez por semana, ajudar quem precisa, né, por amor ao meu Deus. Que lindo, eu fico feliz por algo bom na sua vida, mas me conte, é, estás casada, tenho filho, netos, esse era o teu sonho, era? Não, Vê. eu nunca me casei, desde que aconteceu tudo aquilo na escola eu fiquei tão envergonhada que eu voltei para a minha cidade e meus pais venderam a propriedade, nossa e viemos para Londrina, onde estudei e me formei médica e homem nenhum nunca me tocou. Nunca, nem sequer tive um beijo na boca. Quase uma vez, mas não aconteceu. Vânia, me perdoa. Eu errei com a vida de milhares de pessoas. Eu já estou aqui há quase três meses, refletindo sobre a minha saúde, as oportunidades de conquistas e perdas. Adotivos. te garanto, todos estão bem mas até agora, nenhum deles veio me visitar a não ser a minha filha mais velha esta mora nos Estados Unidos está agendado para ela vir aqui dentro de alguns meses eu estou divorciado de Laura há quase 15 anos tudo o que eu fiz de ruim para você eu pago com o maior prazer Essa situação me deixou muito triste Eu tenho vergonha de mim mesmo Por favor, eu gostaria que você estivesse aqui mais vezes eu Não precisa falar comigo não Eu não sou digno da sua amizade Mas eu fico feliz em vê-la você aqui Com isso, Pedro, eu não guardo um lado no meu coração, Vânia. saber que a Vânia nunca teve uma família e por eu atrapalhar a sua vida mas interessante ela nunca teve filhos e nem eu a não ser os meus adotivos que Deus me deu instituições de qualidade. Isso aconteceu porque o senhor descobriu estar com câncer? Não, doutora. Desde quando eu me separei de Laura, eu já percebi que existe algo mais importante que o dinheiro. E que eu teria que fazer isso? Teria o certo? Não pense que foi uma decisão repentina. Não. Foi anos e anos pensando sobre isso, entendeu? Seu burro, seu imbecil, justo agora que você estava sendo candidato pelo partido a presidente da república, você joga tudo pro alto, pelas trevas, eu já estou cansado disso. Ah! sempre admirei o seu caráter, mesmo nas conversas particulares, em que o senhor dizia de querer acertar os seus erros. Mas, senador, são mais de 116 milhões de dólares que o senhor vai doar em instituições de caridade aos hospitais. Eu só vou lhe fazer uma pergunta. Os, os seus filhos estão sabendo disso? E eles estão de acordo? Então, eu deixei uma boa herança para cada um dos meus filhos. Se eles forem honestos, com certeza Deus irá multiplicar os seus bens. Sabe, doutor, eu depois de 45 anos, eu resolvi abrir a Bíblia, uma que eu ganhei de presente, e li um versículo que me deixou profundamente, marca no meu coração, e diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não um ser por mim, João 14,6, é lindo, não é doutora? É maravilhoso, muito lindo, mas só um minutinho, senador. Eu vou buscar a minha Bíblia, porque eu também gosto de guardar os versículos chaves. Vamos ler. Ah, só o que me faltava. Ah. Veja, é... Salmo 112... Salmo 112... 5 Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com justiça. Eu entendi que nas minhas mãos só vem. A generosidade esta fugiu da minha face. Ainda bem que eu reconhecia há tempo os meus erros, porque senão depois não adianta eu ficar pensando meu Deus, onde foi que eu errei? Estou certo? Amigo, pega esse livro aqui e leve como conduta da sua vida. Isso lhe vai lhe ajudar muito. Ah, isso já chega! Agora vai também virar um gritinho com a bíblia debaixo do braço. Ah, isso já basta! Eu vou procurar alguém que queira poder Ganância, a qualquer preço, eu já cansei disso. Ah! Olha como isso aqui tudo mudou, tá muito diferente. A pessoa mais importante em toda a minha vida, há 50 anos atrás. Alguém que, contou tão um pouco tempo, me deixou marcas na minha alma que eu vou levar para sempre comigo. estivesse traçando o nosso destino. Eu não quero perder nenhum momento, porque cada manhã pertence a Deus. Na sua mão como se a gente fosse dançar. Agora sinta como se eu e você fossem uma só carne. Agora é dizer assim, se eu soltar essa mão Significa que a gente ainda está, mesmo longe, o sentimento ainda está aqui. É só essa Senhor, me ajuda a minha vida a ter mais sentido, porque o tesouro escapou pelas minhas mãos. Uma semana vai vir. Eu sabia que eu poderia contar com você. Eu pedi isso a Deus antes de morrer. Os outros seus irmãos eles são muito ocupados. Eu não gosto de incomodá-los. Os demais, só por telefone. Os meus netos, eles sempre vêm me ver. O importante é que eu estou aqui. Vou ficar com senhor. Vou representar eles muito bem. Eu vou ficar aqui o tempo que Deus permitir. Obrigada, amor. Né? conversar um pouquinho lá dentro. que você veio me visitar. Ah, meu amor, você está tudo bem com você? Os remédios, eles estão me fazendo mal. Eu estou me sentindo mais fraco. Ah, oh, meu querido. Eu creio que se você continuar a tomar os seus remédios direitinho, Deus poderá mudar o rumo da sua história. E quanto mais você acreditar na vida, mas Deus trabalhará a seu favor, tá? Porque o amor vence tudo, vence qualquer barreira. Desde que nós damos um passo adiante, viu? Sim, eu amo a senhora. E eu queria que tivesse a minha idade. Eu ia pedir sua mãe em casamento. Isso é muito especial pra mim. Se eu crescer, eu quero ser médico também. E eu quero ajudar todo mundo que precisar de mim. E pedir sua mão. Oh, meu querido. Às vezes, nossa vida torna situações que às vezes não podemos entender. Mas se Deus for a nossa bússola, Ele sempre nos conduzirá a um caminho seguro na eternidade. E você, mocinha, é um homenzinho muito corajoso e é o primeiro a pedir a minha mãe em casamento. Sabe, tia, desde que eu tinha quatro anos, minha mãe me abandonou no hospital. Só você cuida de mim. Ela eu sei que é uma colônia. Mas meu pai. Eu nem sei quem ele é. Ele nunca veio me visitar. Ela não me quis porque eu tinha leucemia. E eu só queria chamá-la de mãe. Mas Deus me trouxe um anjo que me traz roupas, sabonete que até me leva pra passear. Já que eu não posso casar com você, eu posso pelo menos te chamar de mãe. É claro, meu amor. Desde criança, eu sempre sonhei ter cinco filhos e escolhi um nome de cada um deles. E está guardado aqui no meu coração. Às vezes é como se algo dentro de mim escutasse ele chamando meu nome. Mãe, mãe! De hoje em diante... Thank <laughs> you. Eu gostaria de dizer, filha. Sim pai, o que você quer dizer? Eu agradeço a Deus pela sua graça. O seu amor me alcançou. Eu errei muito. Mais do que isso, ele me amou primeiro. Eu amo todos os meus filhos. Mais do que tudo que há deste mundo. Mas se Deus me der 1% de chance, de voltar ao passado Eu diria a uma pessoa especial na minha vida Eu preciso de você Pai, confia na tua fé Creia no impossível, se torna real Se tão somente crer Este é seu mundo, amigo Você é o autor da sua história mas o caroço de Deus é diferente do nosso. O relógio dos céus está nas mãos de Deus. O paraíso te espera até a volta do Senhor Jesus. Pedro, Pedro, me escuta, filho. Eu sei que você ainda está em fora. Filho, a partir do momento que você colocar os seus pés para fora da minha casa, você será responsável pelo seu futuro. Se é por causa de um amor de uma moça, meu filho, que bate no peito e fala com orgulho, passei as férias escolar lá na chácara do meu pai, Fazendo o quê? Dando lavagem aos porcos. É isso que você quer pra você no fim. Faz o seguinte: repense. Quem sabe as próximas férias? Vocês dois se combinam e vão junto lá pro norte do Paraná. E já fique por lá. Fazendo o quê? Comendo milho e polenta tudo no fogão além. Isso! Isso! Você já. Oh, rapaz, você está nas pontas dos meus dedos. Mãe, eu posso te fazer uma pergunta? Sim, meu filho, claro. Você deve ter um sonho, um desejo, não tem? Lá, bem guardado no seu íntimo. Eu acho que você deveria tentar. Olha é só que a nossa neta está plantando lá, olha só. Mãe, você sabia que com seus seis anos de idade ela já devorava receitas e mais receitas de bolo? Eu comprava sempre nas banquinhas de revista tudo que era receita de bolo. E ela devorava a mãe. Ela amava fazer. Você acredita que com seus oito anos de idade ela fez seu primeiro bolo? Um bolo maravilhoso, delicioso, mãe. Ela sempre amou tudo da terra. Pinhão, milho, fazer pamonha, fazer bolo de fubá. Um bolo de fubá é uma delícia que ela faz. com. Olha o bolo dela, mãe. É com goiabada, você acredita? Fica uma maravilha, delicioso. Muito bom. Meu pai do céu, que mocinha mais prendada. Filha, de onde essa menina busca tanta inspiração para fazer esses doces deliciosos, cheirosos? Hum. Din-din, já vejo esta menina ganhando muito din-din com essas guluzinas. Hum. Quando eu crescer, eu quero ser confeiteira e ter a minha própria confeitaria. Já pensou? Hum, tudo é possível se você crer. Os sonhos, antes de chegarem ao nosso coração, eles já nascem do coração de Deus. não tem nada como você sabe eu tenho eu tenho algo no íntimo, no meu coração filho meu sonho sempre foi ser confeiteira e quando eu casei eu fiz pro seu pai com todo amor Fiz uma torta de morango e, e ele disse que estava Marco Foi a minha decepção. Então, desde então eu... E você vai desistir por causa de uma única crítica? Não sei, filho. Será que eu ainda tento? Tenta mãe, você vai conseguir Então... você é real. Ei, o garoto é maluco, ele, porque ele tá, ele tá falando sozinho. Lembra daquela oração que você fez no hospital? De que se tivesse apenas 1% de chance de voltar a quem você ama, você voltaria? Sim. Então, Deus ouviu a tua oração. Claro, isso tá em Jó, capítulo 9, versículo 5. Sem aviso, ele transporta os montes de lugar e com a sua ira os destrói. Mas, mas e a Vânia? Eu, eu amo aquela menina. Lembra daquela praça? Onde vocês dançaram? Então. Ela está lá estudando. Mas vamos, Corra! Vocês estão uma hora adiantados. está lá estudando. Vai, vai. Não fica aqui manhando. Claro. Vai, vai claro. quem você ama. Claro. Obrigado. Corra. Obrigado. <risos> Obrigado. <risos> <risos> assim eu, eu eu eu eu eu preciso de você eu, eu preciso muito de você ah mas precisa de mim por modo de quê para isso Toda E falei com Deus Se for por Pedro ser meu namorado, que ele me procure E Deus me ouviu nas orações Vânia, não vá pra escola hoje Estão preparando uma brincadeira de mau gosto pra você e eu não quero te perder Mas faz exatamente o que eu te disser, tá bom? Vai dar tudo certo Você saber? Você não percebe que a sua filha ela só quer ser feliz? A gente só quer ser feliz? Será que você já parou pra pensar? Será que você não percebe isso? Você e minha mãe tem que padecer muito pra aprender. Vocês tem que começar a valorizar mais as pessoas, confiar sabe em quem? Em Deus. Porque só assim você vai entender que o sucesso é só uma consequência e que o amor verdadeiro é o que realmente importa a gente. Com licença. Pedro, pense bem, ainda há tempo. Ai, meninas, vocês são tão arteiros. O que vocês estão planejando para eu? Olha lá, hein? Ah, que legal! Eu chamei a professora para minha surpresa também. Entra, professora! Tudo bem? Estão se divertindo? Gostou, mãe? Né? surpresa? Gostei. Ah, parabéns. Muito. Muito. muito bem, turma, gostei muito. Laura, me ajuda a servir. Então você vai me ajudar a servir todo mundo, Laura? Então é bom que você não derrame isso em ninguém, pro seu próprio bem, tá bom? Lindinha. Você entendeu tudo direitinho, né, Laura? meu amor, o que você achou desse lugar? O lugar é lindo e o dia está maravilhoso. Pedro, eu agradeço tanto a Deus por você ser o meu companheiro. E ele nos deu cinco filhos, os nossos filhos abençoados. E você ainda concordou em adotar os Silas como o nosso, o nosso filho adotivo. Eu só tenho a agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, por todas essas bênçãos que estão apatriciando conosco. Que filho adotivo que nada, doutora Afonso. Silas, é nosso filho? Esse menino vai seguir a carreira do pai. Pai, quando crescer, eu não sei se vou vender roupas ou pavões. Meu filho, o que você escolheu para sua vida? Papai do céu vai é alcançar. Ó. Uh -huh. Nem tem que fazer desse menino um político, ele já escolheu a profissão dele, ele vai ser confeteiro. trazer café. Marido, já faz 20 anos que estamos casados. E eu tenho uma notícia pra te contar. para ah, mulher, já que vem pra dizer alguma coisa, tem que dizer, uai. Coisa boa deve ser. Estamos esperando mais um filho. Eu tenho que agradecer a Deus e a Vânia por ter apresentado você. Já temos dois, mais um, mas que benção! Coisa que eu detesto é final feliz eu